Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios no capítulo 24, Provérbios capítulo 24, e o versículo de número 10 em diante. Vamos nos colocar em pé em reverência à Palavra de Deus. Provérbios, capítulo de número 24. Provérbios, é depois de Salmos. Diz assim, se te mostras fraco no dia da, no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras, amém. Quem entendeu a palavra, diga amém. amém. Deus te louvamos por esta palavra. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Nós te rogamos que o Senhor fique conosco e que o Senhor nos dê entendimento e seguimento da tua palavra para a honra e glória do teu nome. Todos digam... Amém. A igreja pode se assentar. Se te mostras fraco... No dia da angústia, a tua força é pequena. Porque o dia da angústia, ele vem para todo ser humano. Independente de raça, independente é, é, de conhecimento, independente de situação financeira independente de qualquer coisa o dia da angústia vem para o pobre vem para o rico vem para para o negro vem para o índio fala índio nós temos que continuar orando pelo povo indígena né que estão passando por uma situação muito difícil mas eu creio que com a oração da igreja o Senhor vai estender as mãos sobre eles e vai abençoá-los porque é o povo né, que está nesse país antes de nós chegarmos eles já estavam nesse país né então é um povo sofrido é um povo que a gente vê que é vulnerável é um povo que precisa da bondade da misericórdia de Deus porque eu creio que se não fosse Deus na vida deles eles já teriam sido destruídos né mas graças a Deus que eles estão aí sofrendo mas estão e nós, como povo de Deus, devemos colocá-los nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha livrá-los, abençoá-los, guardá-los. Porque é um povo que não tem, assim, é, muito conhecimento de, de pessoas. E existem pessoas que são é, malignas e elas se aproveitam dos frágeis. né? Elas se aproveitam daqueles que são frágeis. Daqueles que, que não têm... É, muita defesa e a defesa do povo indígena primeiro precisa vir de Deus e depois das autoridades constituídas da nossa nação amém glória a Deus e o adversário da nossa alma ele gosta de nos ver angustiados ele gosta de Deixar o ser humano angustiado. Porque quando o ser humano está angustiado, o inimigo se aproveita da situação. Ele quer fazer com que fiquemos fracos, fiquemos frágeis. E quando isso acontece, a gente acaba é, deixando de lutar. Né? A gente desiste da luta, a gente desiste... É de continuar. Ele quer que a gente desista da nossa caminhada. Ele quer que você e eu fiquemos prostrados no caminho. Ele deseja que a gente pare. Porque ele faz tudo, irmãos. Tudo que você puder imaginar que o inimigo possa fazer, ele vai fazer para te parar. Para me fazer pra parar, para fazer você parar, para nos fazer desistir da nossa caminhada com Deus aqui na terra. Porque ele sabe que a nossa vitória está em nós continuarmos, em nós prosseguirmos. Porque se nós desistirmos, aí ele vai aplaudir, aí ele vai se alegrar. Porque ele vai dizer, eu venci esta pessoa. Eu venci este homem, eu venci esta mulher. Mas o sangue de Jesus tem poder. Amém. Em nome de Jesus, ele não vai vencer nenhum de nós. Quem crê diga amém. amém. Glória a Deus. Amém. Hoje, muitos de nós poderíamos estar em casa, está chovendo. Tem pessoas que quando chove não saem de casa para vir à casa de Deus. Mas em compensação saem para ir ao médico. Né? Se tiver marcado o médico, tem que ir. Se tiver marcado o trabalho, tem que ir. Se tiver que resolver alguma coisa, tem que sair. Mas quando se trata da casa de Deus, se chover, alguns não vêm, Alguns não saem de casa. Será se... Se fosse para uma festa, seria a mesma coisa? Claro que não. Claro que não. Mas nós louvamos a Deus porque com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, com frio, com calor, quando o Senhor nos dá oportunidade, nós estamos na casa do Senhor. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alegre porque você está na casa do Senhor. Lugar de refúgio. Lugar onde você pode se derramar nos pés do Senhor. Pode contar para Ele o motivo da sua dor. Pode buscar... A presença dEle para que Ele venha te dar a vitória que você precisa. Você pode se humilhar debaixo da potente mão dEle. Se você quiser se jogar no chão, você se joga. Se você quiser dobrar o joelho, você dobra. Se você não quiser, permaneça de pé. Mas continue na presença do Senhor. Glória a Deus. Você sabe que nós temos que, que saber lidar. Contra o adversário da nossa alma. Porque o dia da angústia vem para todos. Só que tem aqueles que se fortaleceram no Senhor. Paulo disse lá na carta aos Efésios, no capítulo 6. Ele disse: Não Demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória, Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, permanecer firmes. Diga para o seu irmão: permaneça firme. Glória a Deus. Permaneça firme. Glória a Deus. Você que está se sentindo fraco, permaneça firme. Porque o Senhor, nosso Deus, é a tua força. O Senhor é a minha força, Davi disse. O Senhor é a sua força. Glória a Deus. Sem a força do Senhor nós não somos nada. Então ele disse, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E nós não podemos deixar de maneira nenhuma... Que a nossa força que vem de Deus seja pequena. Se você está se sentindo fraco, comece a pedir: Senhor, me, for me fortaleça. Senhor, me fortaleça. Senhor, seja qual for a situação que eu estou vivendo, que está me deixando fraco, me fortaleça. Eu preciso da tua força. Não é como aquele desenho lá, eu tenho a força não, tá? Que aparecia aqueles desenhos que eu ficava assistindo com com os meus filhos, com os meus netos já já não dá muito para assistir, porque acho que nem existe mais. Mas eu tenho a força, o cara falava, né? Eu tenho a força. Não. Nós não temos a força. A nossa força é o nosso Deus quem nos dá. Glória a Deus porque o nosso Deus é forte, é poderoso, glória seja dada ao seu nome. É A palavra do Senhor diz, no dia da angústia, é que nós precisamos mostrar o tamanho da nossa força. Porque é muito fácil, irmãos, quando tudo está bem, você louvar, você saltar na presença de Deus. É? é fácil você... Querer que todos conheçam... O Deus que você serve. Quando tudo está bem. Quando você está feliz. Alegre. Você quer que todos conheçam... O Deus que você serve. Mas no dia da angústia... Se você está fraco... Se você tiver alguma coisa para fazer na obra de Deus, o inimigo vai dizer para você, não vai não. Não faz não. Deixe para lá, deixe quem quiser fazer. Você está fraco mesmo. Você está angustiado mesmo. Deixe que o pastor faça, deixe que o irmão faça. Deixe que outra pessoa faça. Mas a palavra de Deus diz que Paulo, eu creio que Paulo era uma dessas pessoas que deveria estar passando para outra pessoa fazer o que ele tinha que fazer na obra de Deus. Porque por mais que ele fez, que de todos os apóstolos, eu creio que foi o que mais trabalhou, é o que mais deixou legado para o povo de Deus na Terra, e para todos aqueles que, que quiserem conhecer a Palavra de Deus. É o que mais sofreu também por causa do Evangelho. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mas ele foi até o fim, na sua caminhada com Deus, ele não desistiu. Eu gostaria que você abrisse lá em Filipenses 4, para nós entendermos. Para nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui. Filipenses capítulo 4. Vamos ler do versículo 11 em diante. Que diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Olhe bem. Aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Você consegue isso? Viver contente em toda e qualquer situação? Isso é para todo mundo, irmãos? Será que nós conseguimos? Viver contente em toda e qualquer situação? Ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. Já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome. Imagine irmãos, que situação. Paulo, ele tinha experiência tanto de ter fartura, como também de passar fome. E é brincadeira você passar fome e ficar contente porque você está passando fome? Será que tem alguém que consegue isso? Mesmo estando passando fome, ficar contente? Porque você passar fome, porque você, é, de repente, está fazendo um jejum, Amém. Você está fazendo jejum, você está passando fome por causa do jejum. Mas você passar fome, porque você não tem o que comer, é muito triste, irmãos. É muito difícil. Você passar fome, estômago roncando, e você se sentindo fraco. Porque se você ficar sem comer, seu corpo fica fraco. E mesmo assim você ficar contente? E você olha para um lado, olha para outro, não tem o que comer? E você mesmo assim vai ficar contente? Paulo passou por isso várias vezes. E ele disse: Tanto sei, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Só quem já passou fome sabe o quanto é duro passar fome. Só quem já passou fome, chega a hora de comer, não tem como colocar alguma coisa na panela para fazer. E eu fico triste quando eu vejo é, meninas, né, jovens, que são, às vezes, recém-casadas ou... Ou, ou são adolescentes e a mãe sai para trabalhar e elas de preguiça não fazem comida e comem uma coisinha ou outra para não, não cozinhar. E de repente casam e, e mesmo tendo o que fazer em casa para se comer, elas têm preguiça, deixam de cozinhar. Os filhos nascem e depois não querem ter trabalho para cozinhar para os filhos. Mesmo o armário, a geladeira tanto cheia. É triste, irmãos. Porque tem tanta gente que não está comendo, porque não tem. Né? Não tem onde tirar. E às vezes eu vejo essas meninas novas de hoje que não querem cozinhar, não querem aprender a cozinhar. Querem viver na internet o tempo todo. Você só vê o celular na mão e é claro que celular não tem culpa, é claro que a internet também não tem sabendo usar é bênção para nossa vida mas eu fico triste irmãos, porque eu vejo a situação daqueles índios que passam, passam tanta fome que estão raquíticos, que estão debilitados, estão morrendo de fome e de ver também que muitas vezes, nós mesmos, como servos de Deus, quantas vezes aconteceu na nossa vida a escassez, e a gente queria até cozinhar, mas não tinha o que cozinhar, né? Gostaríamos de cozinhar e não podíamos. Quem já viveu na roça como eu vivi, com a minha família, 12 filhos, minha mãe e meu pai tiveram. Tinha dias que minha mãe queria cozinhar e não tinha o que cozinhar, né? E olha que na roça tem muito recurso em matéria de alimento, mas nem sempre a gente tinha. Então, é aquela preguiça que às vezes a, as pessoas adquirem de, de ir para a cozinha, de fazer uma comida, de, de preparar alguma coisa para comer. Hoje em dia com o negócio do, de comprar pronto, né? É só fazer uma ligação e tudo vem na sua porta. Então hoje em dia a maioria está com essa mania, né? Ninguém está querendo mais cozinhar, não. E prefere pedir já pronto, porque é mais prático, é mais rápido. Diga misericórdia. Por melhor que seja a comida pronta, nunca vai ser igual a comida que você faz. Nunca vai ser igual a comida que a mãe faz, que a mãe ensinou a fazer por menos que ela soubesse e a muitas vezes essas comidas elas são feitas assim de qualquer maneira e a maioria das pessoas acabam ficando doente ao invés de ficarem bem de saúde então hoje em dia as pessoas querem o que é mais fácil ninguém quer nada difícil diga misericórdia então, Paulo disse, eu, eu, eu aprendi, eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E depois vem o famoso versículo 13, que todo mundo gosta de recitar, mas ninguém fala tudo que Paulo passou antes dele pronunciar esse versículo. Quando ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Né? É fácil a gente citar esse versículo, é fácil a gente decorá-lo. Tudo posso naquele que me fortalece, glória a Deus. Mas passar por tudo que ele passou e depois continuar dizendo, tudo eu posso naquele que me fortalece, não é fácil não, irmãos. É fácil você dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece, quando tudo está bem quando você tem saúde perfeita, quando sua família está bem, quando não está faltando nada, você chega na geladeira, você abre, tem de tudo, chega no armário, abre, tem de tudo, você chega na, na sua casa, está tudo bem, então é fácil dizer isso. Mas, falar tudo posso naquele que me fortalece no dia da angústia, é fácil? Não é. Não é fácil. Mas é exatamente nesse dia, é que nós, como servos de Deus, temos que demonstrar a força que o Senhor tem nos dado. E Paulo sabia disso. Nos dias mais difíceis da vida dele, o Senhor fortalecia ele. O Senhor ajudava ele. Quando ele esteve na prisão, o Senhor guardou, o Senhor livrou, o Senhor, o Senhor protegeu quando ele esteve ali preso, nessa mesma cidade que é a cidade de Filipos, que ele esteve ali, ele e Silas, e eles foram conduzidos à, à prisão, e ali, a, durante a noite, eles louvavam e oravam ao Senhor, por volta de meia-noite, a palavra de Deus diz que sobreveio, um grande terremoto naquela prisão e os alicerces da prisão se abalaram e as cadeias de todos os presos se soltaram. As portas se abriram, as correntes caíram pelo chão e eles ficaram soltos. Porque o Senhor enviou ali o seu anjo e todas as portas foram abertas. Porque esse é o nosso Deus. Paulo sabia experimentar ele já havia experimentado o poder de Deus de todas as maneiras. E como Deus socorria na hora em que menos esperavam. Quando, Deus, quando você menos espera o socorro de Deus, é aí que o Senhor se faz presente e prova para você que Ele é o Deus da tua vida. Seja qual for o tempo que você está vivendo, saiba que o mesmo Deus, que socorreu Paulo e Silas ali na prisão, na cidade de Filipos. É o mesmo que está aqui conosco nesta noite. É o mesmo que está com você nesta situação. É o mesmo que vai fazer com que todas as portas que estão fechadas para você, Ele vai fazer abrir para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. O versículo 12 diz assim, aliás, o 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Com quem que o Senhor está falando esta palavra? Vocês acham que o Senhor está falando esta palavra com quem? a não ser com cada um de nós, quem tem condição de livrar aqueles que estão sendo levados para a morte, a não ser o Senhor e a igreja e cada um de nós, nós temos condições de levar esta palavra, aquele que está sendo condenado à morte, aquele que está indo para a morte, você percebe como a pessoa está vivendo e você olha bem a situação dela e você entende que ela está caminhando para a morte. Mas você, com a força do Senhor, pode livrá-los. Você pode livrar essa pessoa. Levando essa palavra, fazendo com que ela conheça o Deus que você serve. E você vai livrá-la da morte. Glória a Deus. Salvos que cambaleiam, indo para serem mortos. Quantos, quantos seres humanos estão vivendo dessa maneira? Vivem pelas ruas cambaleando. Uns bêbados, outros drogados. Se você passar perto da Cracolândia, você até se desanima de ver a situação daquele povo. E às vezes a gente pensa assim, ah, na Cracolândia só tem miseráveis mesmo. Só tem pessoas é, que não tem ninguém por elas. Lá só tem pessoas que não tem onde morar. Não, é não. Lá tem pessoas com faculdade, que fizeram várias faculdades. Lá tem pessoas que têm doutorado. Lá tem pessoas que têm pai, mãe, têm família, têm casa, têm propriedades. Tá? Mais ricos do que nós. Aliás, nós temos o suficiente, né? Pelo menos eu. Mas pessoas que têm muitos bens estão ali. Sendo escravizados pelo adversário. Eles não estão ali porque não tem onde morar, não. A maioria deles estão ali, mas tem onde morar. Mas como eles não querem se submeter a regras? Eles não querem ser mandados, eles não querem ser dirigidos por ninguém. Eles querem viver a vida deles do jeito que eles acham que está certo. E não querem saber do que a família acha, do que a família pensa. Então eles estão ali vivendo escravizados pelo vício, escravizados pela droga. E estão vivendo da maneira que estão vivendo. Mas tem muitos homens ali capacitados para trabalhar. Mulheres também. Filhos de pessoas honestas. pessoas que trabalharam, que batalharam para hoje ter o patrimônio que eles têm. Mas como eles não quiseram obedecer ordens, eles preferem viver do jeito que estão vivendo, do que se submeter às ordens e às disciplinas que a família exige. Glória a Deus. Mas nós, como servos de Deus, nós temos condições de levar esta palavra àqueles que estão sendo levados para a morte. Porque a palavra de Deus diz, há caminhos que ao homem parece direito. Mas o fim deste caminho é morte. E todos nós sabemos que o fim do caminho das pessoas que andam do jeito que aqueles lá estão andando, o fim do caminho deles é morte. É prisão. É morte, é destruição. E qualquer que entrar por esse caminho, com certeza, se Deus não tiver misericórdia de tirá-los de lá, através da igreja, através daqueles que conhecem o caminho que é Jesus, o fim deles será a morte. Por isso é que a palavra de Deus diz, livra os que estão sendo levados para a morte, e salvos que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não os soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Quer dizer, é algo que nós não podemos ignorar. É algo que a igreja não pode ignorar. É algo que você, como servo de Deus, não pode ignorar quando você vê que alguém está se perdendo, você não pode ignorar, você não pode ficar de boca fechada, você tem que falar do amor de Deus. Você tem que dizer que Deus pode livrá-los e conduzi-los à vida, conduzi-los a Jesus. Glória a Deus. Não saberá aquele que é atenta para a tua alma e não pagará ele ao homem, segundo as suas obras? Olha, a cobrança de Deus, irmãos, vai ser muito grande. Para aqueles que conhecem a palavra de Deus e não fazem nada. E ver a pessoa sendo levada para a morte e não faz nada. E ver a pessoa caindo no abismo e não coloca a mão, não estende a mão para socorrer. A nossa responsabilidade como igreja é muito grande como servos de Deus, porque nós conhecemos a verdade, Jesus é a verdade que liberta, nós conhecemos a verdade, então nós não podemos nos calar e deixar que os outros façam, ah, que fulano faça, que beltrano pregue, eu não vou pregar, eu não vou sair para falar de Jesus não. Aí você vê alguém lá do prédio onde você mora, ou lá do, da, da vizinhança onde você mora, nessa situação, e você fala, eu não vou falar nada não, porque né é ruim se aproximar dessas pessoas, não vou falar nada não, vou deixar para lá. De repente alguém da própria família, e você fica com medo de falar. Faça a sua parte, ore. Ore. Peça misericórdia, coloque essa pessoa nas mãos de Deus, clame por essas vidas, não deixe que elas pereçam sem Deus, não deixe que essas almas vá para o inferno, porque só quem pode livrá-las é o Senhor. E como elas ouvirão se não, se não houver quem pregue? Como elas ouvirão se nós não pregarmos? E como poderemos pregar se não formos enviados? Então faça a sua parte. E Deus faz, deixa Deus fazer a parte dele. E não saberá aquele que atenta para a tua alma. E não pagará ele ao homem segundo as suas obras. O Senhor está observando. O que nós estamos fazendo. O que é que poderemos fazer. Ore ao Senhor, pergunte ao Senhor, Senhor, o que, é que eu posso fazer? O que, é que eu posso fazer para livrar essas pessoas? Essa pessoa que está próxima a mim, que está vivendo do jeito que está, o que, é que eu posso fazer por ela? Você começar a interrogar o Senhor e a orar, o Senhor vai te mostrar o que, é que você deve fazer. Porque com certeza você vai poder fazer alguma coisa. E uma das coisas que nós temos, que é de muito valor, é a palavra do Senhor. Que nós podemos transmitir para elas e livrá-las do abismo. Porque é um abismo realmente, irmãos. A pessoa sem Deus, ela está condenada à morte, à morte eterna. Não é esta morte que todo mundo sabe que um dia vai passar por ela. Mas é a morte eterna, irmãos. É separação total de Deus para toda a eternidade. É viver distante de Deus para sempre. Então, como igreja, faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele. Não espere que outros façam. Faça você. Você tem tudo nas mãos. Se tem Jesus no seu coração, você tem a palavra de Deus. Pegue esta palavra. Socorra aquele que está aflito, socorra o necessitado. Livra aqueles que estão sendo levados à morte. Que você sabe que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para a salvação de todos aqueles que crêem. Glória a Deus. Nós não podemos ignorar, irmãos. Somos servos de Deus. Somos parte do corpo de Cristo na terra. Somos membros desse corpo, cada um de nós. E nós não podemos ignorar o que o inimigo está fazendo com as pessoas. E nós temos que agir como igreja, clamar ao Senhor, pedir socorro do Senhor, procurar socorrer aqueles que pudermos socorrer, procurar ajudar aqueles que nós podemos ajudar. E assim o Senhor vai também nos ajudar. E Ele vai nos socorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele vai estar conosco e vai nos ajudar. Glória a Deus, quando nós socorremos aqueles que precisam, quando nós orarmos também, o Senhor vai nos ouvir e Ele vai nos abençoar. Glória a Deus, quem entendeu a palavra diga amém. Medite nela quando você chegar na sua casa e faça o que você puder fazer. Para que outras pessoas creiam nesta palavra. Socorre aqueles que você sabe que está a ponto de cair no abismo.